menina que mora no rio. Aqui em Porto Alegre chove sem parar há três dias. Chove a cântaros. A cidade está toda alagada e não dá vontade nem de sair do quarto. Fico presa do lado de dentro, olhando pela janela e te imaginando com a cabeça recostada contra o vidro fumando um palheiro. Se você estivesse aqui no meio dessa água toda e quisesse fumar um palheiro, a gente teria que abrir a janela e aí entraria chuva por tudo e os lençóis de malha recém-lavados ficariam encharcados. Mas eu nem me importaria. Só que você não está por aqui, então as janelas estão bem fechadas e os lençóis secos. E só tem eu, a saudade e o tédio. Aí no rio deve estar uns 30 graus e um sol lindo. E você deve estar na beira da praia de Copacabana, cheia de areia, esperando a noite chegar para ir lá para beber cerveja. Eu lembro das nossas caminhadas sem rumo, cidade afora, e fico com vontade de mais e mais da tua companhia. Da nossa companhia. Eu fico com vontade da gente juntas no alto de uma colina, olhando o sol nascer. Vontade de dançar a noite adentro, de olhos fechados. A minha mão na tua cintura e a tua na minha, implorando para que, por favor, a música não acabe. Me dá até vontade de lavar louça enquanto você reclama que eu deixo a torneira aberta e não separo o lixo. E me dá vontade de ir dormir do teu lado. Não todas as noites, porque teriam algumas noites em que eu ficaria reclusa na sala até bem tarde lendo Proust. E outras em que você não conseguiria dormir por causa da insônia e então iria dar uma volta para comprar cigarros. Mas nas outras noites eu iria dormir do teu lado e beijaria a tua orelha esquerda enquanto você pega no sono. Me dá vontade de acordar do teu lado. Vontade de tomar café preto na xícara grande. Um beijo teu com gosto de tabaco matinal entre um gole e outro. Mas o que me dá vontade é mais do que isso. É vontade de caminhar e caminhar e caminhar do teu lado. A gente indo juntas para onde quer que fosse. Menina que mora no rio. Eu sei que a gente vai seguir por estradas diferentes. E eu sei que o amor é infinito demais pra gente tentar aprisioná-lo entre quatro paredes. E que barcas foram feitas pra navegarem. Mas é que se você quiser. <SILENCIO>